Fala galera, eu sou o Rafael Oliveira, esse daqui é a minha senhora, Maite. Se você ainda não é inscrito, peço por favor que se inscreva no canal, deixe seu like que isso ajuda muito o canal a crescer. Galera, então compartilha aí pra sua tia, pra sua avó, pra todo mundo. Porque hoje a gente vai fazer um quiz respondendo qual personagem da Marvel misturado com a grande família é você. Quem inventou isso? Eu não sei, mas eu achei muito bom. Eu comecei a rir quando eu vi o título. O que, não... que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Isso que é o bom, Meu isso Deus. que é o bom. A gente tá aqui pra entreter vocês. Então <risos> deixe seu like, deixe seu like isso vai muito ser trabalho. muito bom. Vamos lá. Qual a mistura de personagem da Marvel com os personagens da grande família é é você. Não, e o pior são os exemplos deles aqui, né? Capitão Lineu, Agostinho Stark. <risos> Dona Nenê Carter. <risos> Ai, como assim? Quem fez Ai, isso aí foi o Matheus Said. Parabéns, <risos> viu, Matheus Said? Muito bom. O John Luke é esse que fala? Locke. É. John Locke. John Locke. O John Locke fez uma... Ih, você vai ter que ler. Trend. É isso. Fred. Né? Fala, fala o comecinho, fala o resto. Ah, é, você Precisa ler sim. O John Luke fez uma trend no Twitter, acertei, né? Não. não. O John Luke fez uma trend no Twitter, agora acertei? Então, beleza. Provando os personagens do universo Marvel, que tem tudo a ver com os personagens da grande família e, claro, que nós inspiramos para fazer o teste. Que nos inspiramos. Ah, isso é o título... Ah, não precisava ler mesmo. Eu falei que não precisa falar <risos> isso. Qual seria o seu nome de herói? A gente vai ter que entrar ah, no concurso. tá? Tem ah, tem opções. Ah, a gente vai fazer, tipo, é. uma, a gente tem que entrar no concurso. Qualquer coisa a gente faz um para pra gente... Não. Ganhar... Você sempre vai ter que me convencer da sua resposta. Beleza, Você me convencendo, eu vou na sua. Beleza. Super preguiça. Sou eu. Pantera exausta, mulher iludida ou incrível trouxa? Ah, super preguiça. Calma, por que super preguiça? Pô, porque a gente é preguiçoso. A gente é muito preguiçoso. Mas também a gente pode ser uma pantera exausta. Você tá exausto? Oh. Exausto, exausto, exausto. exausto, exausto, exausto. De novo, de novo. Ah, Ai, ah, você som, bate tudo. Toda... Pantera exausta, não, super preguiça isso É, é, é os, o... esse... os outros não tem nada a ver Realmente, tá a gente é preguiçoso A gente só vai começar a viver agora, passei 7 horas da noite Pelo menos eu. Não, eu não, eu não E qual poder você gostaria de ter? Vamos lá Ih. Poder de pagar as contas e ainda sobrar ah, dinheiro Ah, esse é muito bom Poder acordar sem ressaca depois da balada A gente não bebe Poder ter estabilidade emocional hum. Poder amar e ser amado Ah, eu acho que isso a gente já tem Poder ter estabilidade <risos> emocional, acho que todo mundo, Estabilidade né? emocional é, é bem necessário. Vamos, vamos. Mas ter dinheiro pra pagar as contas e ainda sobrar dinheiro também traz uma certa estabilidade emocional, não, né? Não, não, deixa a gente ficar zoado. É dinheiro. Pô, bota lá, pô. pô é, bota. então, é que dizer. Qualquer coisa a gente se trata com o dinheiro. A minha instabilidade é. emocional é muito relacionada a dinheiro. Você vim em casa pra quase... viajar o ano inteiro, eu acho que de tudo... bem. De uma grande porcentagem de brasileiros. Oh. Se você fosse um herói, que tipo de pessoa você não protegeria? Não protegeria, De jeito hein? nenhum. Caramba. Não, as... é não em capis que tá escrito. Ó, as que bloqueando a calçada, mas hum... aí você já não ajudaria as senhoras? Não Como É assim? só a senhora que bloqueia a calçada. Será? Não é, é, não é. Pô. Ah, tem as, as mulheres cheias de sacola, os caras cheias de sacola, mas é Tem família é inteira que ocupa a calçada toda. Tem, tem. Que não, eu não protegeria essa as pessoa. As que conversam cutucando. Ai, eu odeio ei, que conversa cutucando. Ei, ei. Eu odeio. As que não entendem memes também Ah, é... aí tranquilo. Ah, é as ruim, senhorinhas pô. não entendem. É... Mentira, tem muita senhorinha que entende. Então meu não entende. entende os, elas, eles não entendem os memes e ainda bloqueiam as calçadas. Ah, não, não. Eu as pra que fazer. demoram para responder no zap. Ah, não, isso ah, aí é eu, demoro eu demoro pra responder. Aí eu não me protegeria, pô. Ó, eu tô entre pessoas que cutucam e pessoas que bloqueiam a calçada. Bloquear a calçada, você só sai é dá uma voltinha pelo é. meio fio. Já era. É. Agora, as pessoas que cutucam, como é que você vai falar? Fora de cutucar. É, eu pra... acho que é mais complicado. Eu não salvaria quem cutuca. Não, não, não. não. Nossa, quem cutuca, pelo amor não Deus. Cutuca com quem você está falando. Cutuca cutucando. Conhe o herói da vida real. Ah. Pessoas que legendam séries. Ah, adoro. O guardinha que fez ronda de moto na rua. Ah, mas ah, também não resolve não, nada, não, né? Não, Porque não, não. Tem não é um herói, não é herói. Não tem tem um opt pô. É. Mulher Pepita e suas mensagens motivacionais. Quem, Quem é mulher é pepita? pepita? Calma aí, calma aí. Ok, Google, Mulher Pepita. mais conhecida como Mulher é uma Primeira, fanqueira transexuais. Pessoas que criam testes... Na, é, dá a ver no, na, ver no eu, Ah, é um herói da vida real. Ele é salva um... a gente Não, de, da... de tédio. Ou séries ou... Caraca, o tamanho do mosquito. É, então, é esse daí que tava transando. Não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Eu fui, caindo, eu fui caindo lá de cima, bati ali. Bati quando eu bati, aí eu saí batendo assim. Você é de outro planeta? É. Você bebe cachaça? Só no fundo né? Pessoas que legendam sérias é ruim a gente salvar, é ruim ser herói porque realmente tá legendando a pirataria. Não, é pra gente escolher quem é um herói. Quem, qual desses aqui Mas você essa, considera o um herói? Mas essa galera aí é da galera que legenda assim na internet. Falar? É, é pirataria. A gente já escolheu a gente escolheu o maluco que queria os testes nada a ver no Buzzfeed. Já, já. Então por que você tá continuando a falar? Escolha por fim um crossover. Ah, não. Calma aí, calma aí. Ó, oh, Castelo Ratimundo, Gloob Gloob, Chapolin, Chaves, Mônica, o <risos> é tipo um com é a cabeça da Tata Mônica. Tata no BBB 14. Nem vi isso. E a Mônica... Não, não Mickey... tem isso. Você achou que deveria ter, entendeu? A Tata Werneck no BBB 14, que eu não sei qual é. Não, não. Esse crossover já teve. Como teve? Chave Chapolin já teve. Gluby Gluby com coisa. A Mickey e Mônica não existe. E o Tata Werneck é. acho que existe mesmo, entendeu? existe. Ah, eu escolheria a Chapolin e Chaves, aí eu acho que não sei você. Não, eu vou na sua, porque os outros não fazem muito sentido. Não. Você não viu do casal rá Eu vi. Não. Já deu? Opa, Você tirou já? Agostinho Stark. Você tirou Agostinho Stark, que mostrou no <risos> começo, né? Tu lembra? É, ó a fotinho aí, ó. tem o Stark de e o Agostinho de rapaz. E tô indo dar uma mistura não, do Brasil com o Egito. Você é aquela pessoa dona de um jeitinho malandro que conquista todo mundo. Eu não sou não. Suas formas de alcançar seus objetivos nem sempre são éticas, mas no fim você acaba ajudando pessoas ao seu redor, e isso é que importa. Eu não sou isso aí não, gente. Essa personalidade tem tudo a ver com a combinação entre Agostinho Carrara e Tony Stark. Isso tem mesmo. Seria a combinação dos dois, mas não tem muito a ver com a gente, não. É que não, não, não teve nada muito nada a ver, nada, né? É que as também op... só tem, só tem três, três coisas. Ah, tá. Lembra, mas as falou? opções não foram muito ricas, não. Não, não, porque, tipo, tem tanto crossover bom, porque só esses. Não, não gostei muito das opções, não. não Colocou uns que esse, nem existem, é... Não fiquei feliz com é, isso É, vou te pedir, melhor aí. Eu espero que você hum, tenha ficado feliz, pelo menos, também, né? Eu né? Porque é um entretenimento que você só descobriu que o entretenimento é ruim no final. Pelo menos isso, a gente então também. Então vale um like, né? Não tô te enganando, eu Não achei vale que era um bom. Like, vale um like, vale like. Vale deixar um like, <risos> se inscrever no canal, né? Deixar aquele comentarinho, né? Por favor. Porque dá trabalho mesmo o conteúdo sendo ruim. <risos> a gente perdeu tempo pra isso. Então, desculpa, desculpa, a gente promete melhorar. E gostinho Carrara... Desculpa também. É isso, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like, você muito falou obrigado. Isso? Eu não falei, eu falei que podia se inscrever. Ah, Mas eu não falei oficialmente falando não, de não. encerramento de vida. Então é isso mais uma vez. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos, galera. É isso mesmo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Eu não a gente sei que é tipo tá o, o William Bonner. Ele é... Como é que eu não sei quem tá do lado dele? Eu não Yo, sei, lá. eu não vejo meu jornal. A gente tem que descobrir. Se você ver jornal, escreve William Bonner aqui embaixo. Ou conta pra gente quem tá com ele no jornal, que então eu não sei. Por favor. <risos> Às vezes nem ele tá mais, pô. Será que ele não se aposentou? Não sei, acho que não. Então é isso.